E aí, pessoal, estamos de volta aqui em Half-Life. Relembrando o que aconteceu, porque eu não lembro, faz dois dias que eu joguei, parece que faz um ano. A gente matou aquele alienígena Gonark, que na minha cabeça ele seria o chefe desse local, mas não é. Entramos num local que parece uma fábrica, uma linha de montagem, né? E agora nós estamos aqui nesse local maluco. A gente tem que dar um problema na invasão alienígena. A gente tem que dar um jeito, né? o um problema aqui em vazão alienígena E temos que sair vivo daqui, velho Só que eu não faço ideia Do que vai acontecer Enfim, o jogo tá muito louco A série tá da hora Tá muito gostoso zerar esse jogo Bora lá, né? Porrada agora Mariu Olha isso Já morreu É muita porradaria, cara. Olha isso, cara. Ai! Ai! Esquiva! É Sharingan, filho. É sharingan. Condições vitais. críticas. <risos> é charingan. É, confia, confia. Confia, pai, é charingã. Bora lá. <risos> o ponto desse jogo? É que tu pode... Como tu morre toda hora, tem hora que tu já decora onde é que tá os bichos. Ué, ali. Cara, é muito monstro. Ai, meu Deus. É muito bicho, cara. Ô, louco. Eu não tô vendo. Cadê eles? Ai. Cara... Ele mandou pra onde eu tava indo. O tá dando predict, cara. Que monstro safado. Eita bola. Ah, ó quem tá ali. Bora tentar. Tá na cabeça dele. Tá na cabeça ali, de boas. Ó, outros. Ainda bem que tem essa arma aqui que atira longe, hein. Oxi! O que, é que foi lá? Nossa, mano. Foi muito alto, você viu? Aquele primeiro tiro foi meio estranho. Tá, cadê eles? Ó, ó. Ó, vamos ter que subir ali? Não sei. Que a gente vai ter que ir, gente Nossa, olha só Não, não, não tem indicativo nenhum de, de onde a gente tem aqui. Acho que vai ser Que porra é essa, nego? Caceta Aquele... Naquela passarela ali tem um Não dá pra pegar ele. Vamos tentar se abrigar aqui e ver. Não dá pra pegar. Gente, como é que eu vou fazer pra pegar esse cara? Sem eu tomar uma porrada? Ah, não precisa. Ó, oh, esse container aqui tem monstro, por certeza. Ele mexe aqui. Desgraça. A besta é uma arma que tá muito boa. Isso aqui é uma, uma piscina de cura. A besta, cara. Eu fui descobrir no último episódio que ela tira uma rajada. Você não precisa esperar ela. Tipo, você atira uma flecha e bota outra. Né? Não, não precisa. Ele coloca logo tudo. Aí ela vai atirando até acabar. Pessoal, precisa parar de atirar na hora que quiser. O tiro dela não é tão rápido, mas é rápido. Tem uma cadênciazinha boa. Vamos lá. Uh, Vamos tentar dar um jeito de pegar ele. Antes de... Será que foi? Eu espero que tenha... Morrido. O que? Que pariu, bicho. A porra sobe girando, velho Caceta, cadê? Essa não é a arma ideal pra matar esses bichos. E, e eu sei também que. Eu sei não, né? Que rajada Fica muito imprecisa. Melhor você dar os um stepzinho Tem uma parada ali. Bora dar uma, uma exploradinha aqui. A gente também passou o jogo inteiro achando que, que tava com um aparato de salp e não tava. Ó, e tem mais coisa aqui pra trás também, tá? Depois eu quero olhar tudo. Ah, não. Aí eu vacilei, né? Ai, meu Deus. Ai, pai. Vamos dar aquele corte? <risos> Beleza, pessoal. Joguinho salvo. Bora tentar avançar aqui e ver o, que tem, o que, que tem aqui pra gente. Deixa eu tentar entrar por esse outro lado aqui pra ver se vai ser melhor. O que parece... <risos> Que pariu, velho <risos> Olha só, se eu não tivesse salvo Ai, Mas ainda bem que eu também não morri, né? Que BOzinho, cara Mas que BOzinho Entremos Caralho Não foi nada, mesmo merda Munição Pega a munição, né? Não faz sentido ter esse Kit Médico aqui, né? Mas beleza, nem essas munições. Esse aqui é totalmente o, o planeta deles. piral aqui, né? Bora lá. Não tô ouvindo mais barulho de monstro, apesar desse barulho perturbador estar sempre presente. É, agora apareceu um monstro, né? Se a gente acertar essas merda aí, é aí que aparece mesmo. Ó. Boa munição de, de M16, granada, armadura... Porra, nego, aí não, velho, aí na porra. Cadê você? Caralho, para, pô, para, pô. Que é isso? Porra, é fogo. Bora salvar logo aqui, né? Vai que dá merda. E agora, pra onde que eu tenho que ir, gente? Aqui em cima não tem porra nenhuma. Me diga que eu subi aqui pra nada Ó Bora olhar aqui esse negócio aqui pra ver ó. Porra, mano E agora, gente Será que era só isso? Munição e vida que a gente Já gasta no caminho também? Não é possível Cara, eu vou tentar subir mais uma vez para ver se eu não, não perdi nada. Ah, oh, qual é, bem? Mais monstro? Para, mano. Cadê? Ah, é, eu não perdi nada. Cadê, é gente? Tem mais monstro aqui Mas matar monstro nunca foi um impedimento De você passar, tá? Esse jogo ele é mais livre não tem essas viadagens Vou pegar a escopeta inteira pra matar essa porra. É galera, não, não, não faz sentido, não tem porra nenhuma aqui, tá? Ah, ele. Tem mais monstros. Né? Isso aqui é uma parte de baixo Não sei se eu vim aqui Eu acho que não Eu vim sim nessa merda Né, véio? Pô, é de O bicho atirando de dentro do barril, cara. Olha lá, mano. Ah, para. Imagina aí. Você tá, você tá com a camisa de Vênus e você dispara mesmo, mesmo estando protegido, cara. Não dá, né? Mano. Caralho, não manou. Mama. Olha que jogo bugado da porra, velho. Tá todo cheio de bug. Caralho. Bora aproveitar pra salvar, né? Tamo aqui na piscina de cura. Na câmara de cura, né? Não sei que porra é essa. Gente, esse jogo tá muito bizarro, na moral. Cada vez mais bizarro. Olha lá, ó, quem tá ali. Tentar gastar as balas de pistolinha, que é as mais fracas, mais fácil achar. Eu tô vendo, ó, esse mundo aqui é difícil de achar energia pra armadura. Então a gente vai... É... Tampar esses bichos aqui, ó. Volta na piscininha de cura ali, recupera a vida. E é GG. Só que as munições tudo tá acabando já, ó. Não tem que ficar usando essas porra aqui agora. Foda que essas armas aqui, elas são ruins, cara. Eu jogava, eu lembrava que ela era um pouquinho melhor. Não sei se no multiplayer. Acho que no multiplayer as coisas são bufadas, né? Eu jogava multiplayer com meus primos. aqui na mão né medo da Cara, aí que tá acontecendo aqui gente Ó o demônio C4 Leaf não sei caralho não tem nada na borra do bora salvar né? gente será que vamos erar isso aqui hoje Olas Rocha e tem que usar o salto do traje tá senão Opa, esse aqui foi um pouquinho mais longo, se eu não tivesse dado uma, uma freada. Não teria dado. Que isso, gente? Cara, é outro portal, gente? Caralho, tá pegando transmissão de rádio. Fuck. Gente, eu vou entrar nessa merda Tá me chamando Cara, tá, tá repetindo as coisas que eu já ouvi dos cientistas Cara, parece que Gente, grito, parece... Cara, é um inferno essa porra Mamei Mamei Vai dar merda aqui Vai dar merda vai. Nihilanf, puta que parece É nome de chefe Ai, que merda Corre, men Não vai disparar essas... Não, não, não Não faz isso, carai Não faz isso, porra É o chefe, carai Fudeu não, não, não. Ó, oh, eu vim em paz. Caralho, fudeu. Puta que pariu, viado E aí, velho? Qual é, mano? Pera aí. Tô... Putz, eu tô em paz, caralho. Mama aí também então, vai. Hum, tem escudo. Mama. Caralho, velho. Bora ver quem aguenta mais. Bora pegar aqui essa, essa fodona aqui, ó. Que isso? Não, aí, aí você tá pelando, você tá chamando os clones da sombra. Mano. Ah, não. Puta, que pariu, que isso? Uau, caralho. Onde que eu tô? Porra. What the fuck? Caralho, gente, que. Que caralho isso que tá rolando aqui? Olha, teve gente aqui já, tá? O nego já veio aqui e morreu. Caceta. 30%. Não! Cuidado, pera, pera, pera. Caralho, não pula. Abaixado. Boa. Oh, Tem nego ali em cima, tá? Boa. Ai, caralho. 40 Onde que eu tenho que ir? Tem que tomar cuidado. Onde que eu tô Qual oh, é, velho? Para aí, pô. Ô, ô, ô. Tá apelando aí, juiz. Caralho, juiz tá cego, pô. Ah, não nego, ah, não nego. Qual oh, é? Tô lá com o traje. aqui Como é que eu vou se... Bora salvar, né? Antes que dê merda Cair lá embaixo é, é osso Isso aqui não é, não é Mario pra gente ficar refazendo, não Ali Eu acho que é naquele local ali que eu tenho que pular Nossa, pula é muito bruto Boa Eita porra, não foi... Ai, caralho. Não falei? Não falei? Ainda bem que eu salvei na hora. Ainda bem que eu salvei, cara. Calma. Boa. Boa. Agora ver se dá para subir pulando. Olha, eu acho que pulando... Eu acho que aqui dá, dá pra subir com pulo normal, tá? Dá, dá, dá. Ai, que merda, cara. Que merda. Nossa, mas pra, pra vocês verem como é que dá trabalho jogar esse jogo, tá? Tem que ter curso pra fazer essa porra. Vou lançar o curso aí, como, como jogar Half-Life. Caceta. Opa. Ai caralho, ah não, ah não velho, puta que, putz grila, quase que eu salvo, ainda bem que eu não sobrepõe, né, imagina aí você salvar na parte parte fodona, aí você sobrepõe todo fudido. Finalmente, cara. Aqui é o seguinte, vamos salvar de novo. E vamos lá, né? matar aquela desgraça lá. Olha ele aí. Vamos aí na fuça. Caralho. Olha lá, o bicho correndo as curvas dele, ó. Mamãe, ó. Lá vai. Toma aí na fuça. Será que ele é o deus deles? Será que porra que ele é, velho? Ó, oh, eu consegui munição. Não sei como, mas eu consegui. O que, é que ele tá fazendo? Rodando. Ah não, cara! Quero ver se esquivar agora. Tá com laser. Será que tem que bater na piroquinha? A piroquinha do meio. Cacete. Acabou. Hum. Não vai me acertar com essa porra, né? Você não vai mais me acertar com essa porra. não vou deixar ele me mandar pra outra dimensão A não ser que minha munição acabe, tá? A não ser que minha munição acabe Eu não vou pra outra dimensão, cara Que pariu! esgotada. desgraça, velho Caralho! Fudeu! Automático. Fudeu tô... Não tem mais munição, cara. Fudeu. Fudeu. médica. Porra, caralho, olha isso. Vocês perceberam que tem uns pilar? Será que é igual em Minecraft? Que eu tenho que quebrar os pilares? Bora dar uma estudada, ó, um pilar ali, ó, tá vendo? Caceta, morri. vocês viram, velho? Que porra é essa, menor? Ó Ah, moleque Tem três pilares Que porra é essa, gente? Só mais um e aí? E aí, e aí, e aí? Ó, oh, vamos lá, salvar, né? O salvo. Será que agora eu preciso de munição? Desgrilha Pra onde que eu. Putz, grila, meu irmão. Não tem porra nenhuma aqui em cima. Caralho. É muito bicho. É muito bicho. É muita treta, gente. Cara, ele tá brotando. Para de nascer, véi! Arrombados! Caralho, acabou as munições? Cube! Oh, caralho, munição pra caceta! Hum, meu Deus! Mais míssil! Oh, é tudo carregadinho. Ah, menos a boa, né? Menos a minha favorita. Aí é de poder. Ih, tá chovendo pra cacete aqui. Ainda bem que a janela tá fechada, senão ia estar molhando aqui. Eu tô de fone alto. Ia molhar tudo aqui, viado. Tudo. Tudo carregado, né? Tudo carregadinho. Ah, vamos lá. As duas armas mais sinistras de todas. Acho que eu tô começando a entender. Tô começando a entender o que eu tenho que fazer aqui. Salvar. Velho, eu não acredito que a gente vai zerar o jogo, mano. Não acredito. Caralho, velho. E ainda teve a pausa gramática. Eu fiquei dois dias sem jogar. É fogo, né? Hã? Não, não tô entendendo, não. Cadê? Cara, de onde que essas porra tá saindo? Ah. Olha esse chão, mano Tudo distorcido vai vai Bom Bora salvar Olha aí Ah, tem um filho da puta, cara, na moral Olha, é, velho. Porra, bicho tanca tudo Pega a braba então, pega a braba, pega a braba A braba ali, ó Cadê os bichos. Já mamou. Mama também aqui, ó, mama aqui Jeez. Mama essa aqui, vai Mama essa aqui, quero ver Puta que pariu Ó quem tá aqui o tema médico automático ativado. Do céu. Que merda não, velho Eu tenho que matar esse cara hoje, na moral Na moral, na moralzinho, eu tenho que matar esse cara hoje Porra, não dá, velho Tem que matar ele hoje Pô, zerando com qualidade aqui, velho. Para Tem que fazer mais um episódio ainda, mano Puts Ó, já tem bicho ali Aqui não nasceu ninguém, né Mama Deixa eu ver se nasceu algum bicho Pior que nasceu Automático ativado. Vai, meu filho, bota no filme aí. o negócio tá foda. E essas energias na cabeça dele? Tá fogo essas energias. Será que ainda tem algum, alguma coisa pra eu quebrar? Eu não sei se ele tá tomando dano, não, velho. Sabe que com... eu Tá passando uma, uma aqui, tá passando uma parada na minha cabeça aqui, velho. Tá passando uma parada na minha cabeça. Vocês estão vendo como a cabeça dele é aberta? C Não é possível, vocês estão vendo isso? A cabeça dele é aberta. Caceta, mano. Pequena fratura detectada. Hum. Eu não sei se dá pra ver, mas a cabeça dele é aberta. Não é aí porque é pra pular, viado. Não, agora tu vai morrer, ó. Eu mesmo, galera. Tomara um pouco. Sistema médico automático ativado. Modena utilizada. Ah oh, não! Ah oh, não! Qual oh, é, velho? Qual oh, é, viado? Ah, oh, para! Para! What the fuck! Que isso, gente? Outro local. Olha só Tá, mas eu não quero Cara, eu não quero ver esse local Eu quero testar aquela porra lá véio. Na moral Bora carregar é, é ali, ó Ali que eu tenho que ir Nossa, mano Eu pulei na parada Vamos ver se ele abre a o cocão dele. <risos> abre esse coco aí, velho. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Cara, esse bicho é muito apelão, velho, ó. Eu acho que ele é, os fi... é os fi... os filho, os filhos dele, cara. Abre o coco, né? Será que eu tenho que descer o cacete nele? Eu acho que eu tenho que descer, descer bala nele. Aí ele vai, sei lá, abrir a cabeça. E aí a gente vai descer o, o sarrafo. Pai, automático aqui já era. Automático Emergência. Já era, Morte pai. iminente ao usuário. Tchau, gente! <risos> Deu não, velho. Vamos gastar logo nossas porra tudo. Vamos tentar gastar as porra tudo. Ver como é que ele vai fazer com essa cabeça, com esse cabeção dele. Aqui. Eu ainda mamei, ó. O cara, não é possível, véio. Não é possível que esse bicho não vai morrer. Não, não tá tomando dano. Cadê? Cadê o bicho que ele tá no chão? Sistema automático ativado. E aí enquanto isso a gente tá mamando ele. Enquanto isso estamos mamando. Cara. Não tem condição, velho. Não tem condição, o bicho é muito forte. Ah, oh, meu Deus. Para, cara, para. Gente, como é que eu vou fazer pra matar esses eu tenho certeza que é pra acertar algo o, o cocão dele Eu só não sei como Nossa, o cara já tá ali, velho O bicho já tá ali, viado <risos> <risos> médico automático ativado Manda o portal, vai, manda o portal, eu vou entrar no portal. Pode mandar o portal, eu vou entrar. Pode mandar o portal, nego Pode mandar o portal? Cadê a porra do portal? Cacete, bicho. bicho não quer mais mandar o portal, só tá nessas apelações aí. Ah oh, não, não, não, não, não, não, fala pra mim que eu ganhei, fala pra mim que eu ganhei, olha o bicho lá desse primilitano Cacete. Cacete, véi, porra mano, que viagem velho carai, ô louco, Cacete. cinco de vida pelo amor de Deus, cinco de vida não, velho. Zerei. Ó o filho da Jordan puta. Gordon Freeman em carne e osso, ou melhor, num traje de proteção. Eu tomei a liberdade de retirar as suas armas, pois a maioria delas eram propriedade do governo. Já o seu traje? Bem, eu acho que você o merece. Porra, me deixasse pelado. Como que ele pegou minhas armas? O mundo das fronteiras Zen? está sob nosso controle por enquanto graças a você o trabalho que você fez lá foi bem desagradável eu estou impressionado oxi olha isso gente é por isso que eu estou aqui senhor freeman eu tenho recomendado seus serviços aos meus é, empregadores e eles me autorizaram a oferecer-lhe um trabalho. Mas arrumar emprego, né? E concordaram comigo que você tem um potencial ilimitado. Nem mexe a boca. Caralho. Você provou ser um homem decisivo. Então eu espero que você não tenha nenhum problema em decidir o que fazer. Se for do seu interesse, basta entrar no portal. E eu levarei isso como um sim. Caso contrário, bem... Eu posso lhe oferecer uma batalha Em que você não tem chance de vencer A batalha? Esse sim, um anticlimax Depois do que você acabou de sobreviver Gente, e Será que a gente vai escolher o que, cara? A batalha? Eu quero a batalha, velho <risos> Hora de escolher Tá salvo, então bora, bora, ver a... bora ver como é que é a batalha Eu quero a batalha, velho Eu não tenho o dia todo Eu quero a batalha, cara eu quero a batalha, velho. Eu quero a batalha. Cadê a batalha? Véio? Mano, eu quero te Vé, Parece que não vamos trabalhar juntos. Descobri de porrada, bora. Sem volta. Sem Puta friend. que pariu! Ai não, velho. Não! Não! O sujeito recusou a oferta de emprego. Olha só o relatório da minha autópsia, cara. Oh, meu Deus! Esses caras me apagou, não deu nem chance, velho. Caralho, mano, que porra foi essa Caralho, Carai, velho. Eu quero ver os créditos. Será que tem tá alguma parada depois dos créditos? Não é possível. Olha a musiquinha. Caralho, que emoção, velho. Eu tô chorando. Zero um half-life, mano. Depois de tanto trabalho que deu pra zerar essa porra. Não dá para ligar a lanterna? Só... Olha. acabou. Tá Oi, Olha, dá para pular. Eu tô pulando. Olha, eu tô pulando, gente. Vocês estão ouvindo? Será que eu tô no céu, no inferno? Que porra, é essa. Caralho, viado. Que, que jogo desgraçado, bizarro. Ó, a musiquinha! Hora de escolher. Tá, vou entrar. Não vou ser rebelde mais. Sabe a escolha, senhor Freeman. Eu verei você em breve. Sujeito o sujeito filme está contratado, aguardando atribuição. Mano do céu. Caralho, velho. Que jogo de um lazarento. Ah, eu já tenho o dois. Já tenho o dois, hein? Só que eu não vou jogar o dois agora. Eu nunca vi o dois, eu não sei nem como é que é. Caralho. Puta que pariu, velho. Zeramos o Half-Life. Tá, ah, e aí? Ah, mesma coisa! Ah não! Ah, pelo amor de Deus, cara! Porra! Carai galera, vocês viram aí, né? Acabou, cara. O jogo acabou. Zeramos. A batalha final. O bicho apelão, apelão pra caralho. Eu achei que ia ser mais complexo, que eu ia ter que dar um jeito de subir, acertar. A cabeça dele por dentro. Mas não, é só tacar as porra por fora mesmo. Gasta suas munição todinha. Acerta ele por fora. Aí ele vai mandar aquela porra lá pra te teleportar. Isso aí vai ser bom, que você vai pegar mais munição. E é só tacar novamente nele, né? Lembrando que tem que quebrar os cristais primeiro. Quebrou os cristais, tacou tudo nele. GG ganhou. Porra, mano. Caralho, velho. Que jogo foda. Ó... Na moral, essa série aí, pô, vale a tua inscrição Se inscreve aí, curte aí, comenta alguma coisa Tamo junto Logo, logo a gente vai fazer o Half-Life 2 Mas eu tô pensando em fazer primeiro Logo, logo em seguida agora Agora, vou começar amanhã, eu acho Vou fazer Left 4 Dead 2